Sou o professor Branco, tudo bem? Eu espero que sim. Para nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre multiculturalismo e diversidade. Para a gente poder entender essas coisas, nós vamos fazer algumas explicações bem simples sobre o que é um e o que é outro, e a partir daí a gente consegue então desenvolver esse pensamento de uma maneira um pouco mais uh, complexa, que é o que a gente busca efetivamente. Vamos tentar entender o seguinte. Eu tenho multiculturalismo ou eu tenho múltiplos ou eu tenho multicultural quando eu tenho diversas coisas diferentes e nenhuma delas é predominante. Vamos tentar dizer ou compreender que dentro de uma universidade a gente tem diversas pessoas que são todas diferentes umas das outras. Significa que elas são e continuam sendo cada um. Elas E assim por diante Quando eu falo em multicultural Eu estou dizendo que existem muitas culturas Todas elas são vivas, aparentes Só que nenhuma delas predomina Eu sou de descendência portuguesa Mas eu me visto como os norte-americanos Eu escuto música como os franceses Eu gosto de comer como os chineses e os japoneses ah, eu gosto de assistir filmes da Iugoslávia e da Inglaterra ah, Eu sei falar algumas línguas Ou seja, eu tenho uma série de culturas Todas elas eu sei o que são Porque elas me constituem Mas eu não posso dizer efetivamente que eu sou mais uma coisa ou mais outra coisa Você deve estar pensando Ah, mas então dá para dizer que você é brasileiro Todos os brasileiros são essa bagunça maravilhosa que é essa mistura de todas essas outras culturas eu falei maravilhosa porque eu acredito eu pessoalmente que a mixigenação a mistura cultural a, a, e não só o compartilhamento mas misturar mesmo é muito interessante e muito proveitoso para nós enquanto espécie humana mas isso é uma outra conversa Bom. Todos nós, no mundo globalizado, de alguma maneira, somos multiculturais, porque a gente carrega uma série de coisas de outros grupos. Muitas vezes a gente não sabe o que é isso, mas a gente tem todas essas coisas culturais conosco. A diversidade. Falei há pouquinho. Dentro da universidade, aqui a gente tem várias pessoas diferentes umas das outras. Elas são diferentes umas das outras porque elas têm, talvez, objetivos diferentes. Então, eu vou ter o grupo da veterinária, o grupo da agronomia, o grupo da enfermagem, o grupo da licenciatura, o grupo da farmácia, o grupo da medicina, o grupo da engenharia agrícola, o grupo da zootecnia, se faltou alguém... Ah, acho que foi todo mundo. Espero. Tá. Cada um desses grupos, teoricamente, é claro, né, tem uma identidade específica, muito própria deles mas todos nós estamos convivendo no mesmo espaço. Então eu tenho diversos, eu não posso misturar todo mundo, não. é um exemplo meio ruinzinho, mas é só para a gente ilustrar isso. Eu posso ser um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí eu sou multi, ou eu posso ter diversidade, ou seja, eu tenho uma identidade, convivo em harmonia com outros, ou seja, que são diferentes e diversos de mim, e aí eu tenho essa convivência. Quando a gente fala que a gente quer uma sociedade multicultural, a gente quer dizer que a gente precisa que todas as expressões culturais possam conviver em harmonia. Beleza? Quando a gente fala em diversidade, nós estamos dizendo que a gente precisa incluir o que é diferente, o que é diverso, e compreender ele mesmo que a gente esteja dizendo que o diverso faz parte do meu mundo mas mesmo que eu não faça parte ou seja esse mundo ou seja a diversidade ela pode trazer para dentro da nossa discussão a ideia da do ensino especial inclusivo ou seja eu estou trazendo aquele cidadão, estou trazendo aquela pessoa, estou trazendo aquele ser humano que me é diferente porque eu não sou como ele, mas ele faz parte da vida em que eu vivo, do mundo que eu vivo. Ou seja, essa diversidade é importante porque ele também de alguma maneira faz parte de todas as coisas que eu sou, porque ele vive no mesmo espaço e convive comigo. Eu entender ele não significa que eu vou ser ele mas eu posso efetivamente conviver com ele. Isso é diversidade. Funciona para gênero, funciona para, é, sei lá, várias é, categorias que você queira criar ou para poder tentar entender que o diferente também faz parte. Mas ele continua sendo diferente, diverso. Só para ressaltar, o multi é nós. Brasileiros somos multiculturais, ou seja, a gente tem descendências, a gente tem influências culturais, a gente vivencia si uma série de coisas. Somos brasileiros? Somos. Se a gente for olhar uma perspectiva de diverso em relação às outras nações. Espero que tenha ficado tudo normalzinho legal aí. Se vocês quiserem, se vocês desejarem, deixar algum comentário na, aqui na, no vídeo, beleza. Se vocês quiserem só escrever no fórum, que vai ser atividade de vocês, onde nós vamos ter uma discussão, aí tem que prestar atenção, porque vocês vão ter que só, não só colocar o que vocês pensam, mas conversar com, no mínimo, dois colegas que também colocaram a opinião deles lá. Aí eu vou contabilizar dessa maneira, uma fala e duas é, considerações em relação ao outro colega. Ah, você pode continuar discutindo sobre isso, mas eu só vou contar essas três aparições suas. Você pode aparecer para ficar conversando com os colegas o quanto você quiser sobre esse assunto. Perfeito? Mas, então, você tem que ter três inserções lá. Perfeito? Querendo conversar comigo, Telegram, vocês podem utilizar o WhatsApp da, do curso. É, só tem um curso que tem WhatsApp, mas o Telegram é para todos os cursos podemos conversar lá, beleza, sem problema algum. Tá certo? Até mais!